Um suposto OVNI foi registrado por um internauta em Peruíbe, litoral de São Paulo e gerou discussões sobre o que o objeto realmente era. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Internautas dividiram entre comentários humorados e questionamentos a respeito do objeto, o município é um dos que concentra o maior número de registros de atividades extraterrestres no Brasil. Conforme divulgado pela prefeitura de Peruíbe em 2019, a estação ecológica Jureia Itantins concentra cerca de 40% de todos os relatos de ovnis no estado de São Paulo. Será que realmente estamos diante de um objeto de outro planeta? Opine nos comentários. Meus filhos sempre me diziam para eu olhar para o céu que uma hora eu iria ver algo desconhecido, foi o que uma americana disse depois de testemunhar luzes misteriosas no céu de San Diego. Essas luzes também foram vistas em Tijuana e no México. Natasha Richard disse que o que viu no céu era muito estranho e que chegou a comparar com a luz de um navio e com a luz de um avião que cruzava o céu, foi quando ela descobriu que as luzes dos ovnis eram muito mais brilhantes e hipnotizantes, então ela pensou que definitivamente não era algo da Terra. <risos> Natasha ficou com medo pois os objetos voavam de um lado para o outro, depois faziam formações e em seguida avançavam. O governo local diz que poderiam ser sinalizadores do corpo de bombeiro, mas tal hipótese deve encarar o fato de que as luzes pairaram no espaço por cerca de 20 minutos. No vídeo a seguir vemos um objeto acendendo aos céus. Parece muito um foguete indo rumo ao espaço sideral ou até mesmo um cometa caindo para cima. Uma cena não muito atrativa acabou se tornando um verdadeiro espetáculo luminoso no céu da Califórnia. Após queimar energia, o objeto chegou a um estágio no qual o rastro de energia ficou azul. Após romper a camada de ozônio, ela reacendeu e é aí que vem a parte mais estranha. Um segundo objeto surgiu logo atrás. Muitos dizem que seria o fragmento do suposto foguete, mas ele segue voando junto do objeto rumo ao espaço na mesma velocidade. Mais dois objetos foram identificados, objetos esses que também seguem rumo ao espaço. Note que o objeto destacado parece se locomover realmente na mesma velocidade. O que vocês acham dessas imagens? Seria apenas um foguete ou um evento ufológico? Opine nos comentários. Pense comigo: isso realmente seriam um satélites voando tão baixo? e essa luz artificial que segundo a SpaceX seria apenas o reflexo do sol nos espelhos dos Starlinks. Mas por que nunca oscilam? O homem que captou as imagens conseguiu encontrar um padrão de formação das luzes como se estivesse tentando se comunicar por meio do código Morse. Estaríamos de nós diante de nada mais que satélites são seres de outro mundo tentando fazer contato. San Diego, cidade localizada na costa da Califórnia, às margens do Oceano Pacífico, conhecida por suas praias, seus parques e pelo clima quente, foi palco de uma das mais enigmáticas capturas ufológicas. dezembro de 2014 quando o morador avistou um objeto estranho de aparência metálica no céu. 15 minutos de imagens raras de uma esfera metálica que parece neutralizar a gravidade sem qualquer mecanismo de propulsão aparente. No céu, ele para feito um balão. fotografia conseguimos vê-lo com mais detalhes. A esfera metálica possui aberturas que podem ser janelas e também tem algumas antenas. A hipótese de que seria o antigo satélite soviético Sputnik já foi descartada, haja vista a discrepância no tocante à aparência Além da altura do voo, satélites não orbitam tão baixo assim. Partindo da premissa de que estamos diante de um OVNI extraterrestre, poderíamos tranquilamente dizer que o satélite Sputnik pode ser uma tentativa da antiga União Soviética de copiar tecnologia alienígena, pois embora sejam diferentes, eles possuem traços que os identificam e corroboram com esta tese. Bom, as imagens estão aí e cabe você analisar e tirar suas próprias conclusões. Antes de prosseguir, já vai deixando seu like e se curte assuntos de ufologia, você está no local certo, então inscreva-se e ative o sino das notificações. caso a seguir foi registrado em São Paulo. O motoqueiro filmou o um momento em que um suposto disco voador surgiu no céu durante a noite. Bom, pela aparência muito brega, talvez seja apenas um balão ou algo do tipo. Esse caso passou longe de convencer os mais céticos, mas há aqueles que não descartam a possibilidade em nenhuma hipótese, mas também não afirmam nada. Mas e você, o que acha que seria este objeto? Opine nos comentários.